Então galera, road tripzinho aqui pra Floripa, saindo do Rio, horas e horas de estrada, vamos fazer mais um videozinho aqui. Muita gente me pergunta aí nesse início né, da transição, da libertação da CLT pra começar a desenvolver um negócio próprio, criar uma ideia de projeto. Uma das principais perguntas que eu recebo é, caralho, por onde começar? E, ah, eu não faço ideia do que eu gosto de fazer, eu não faço ideia do que eu sou bom em fazer eu não sei por onde começar, só sei que eu quero mudar o que eu estou vivendo hoje que eu não aguento mais essa carga horária insana, essa falta de co conexão, de reconhecimento, de valorização. Então eu preciso mudar, mas não sei para onde ir, por onde ir. Né? Então, eu sempre trago a visão do Ikigai, né? que o Ikigai me ajudou muito, uma filosofia é, japonesa que traz a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como você pode ganhar dinheiro com isso. E eu falo vários vídeos sobre ela, né? E ela te ajuda no final a ter uma visão de propósito, uma visão de norte, uma visão de direcionamento muito sustentável, porque ela traz todos os elementos necessários para você criar algo sólido, embasado, que vale a pena você seguir em frente explorando por um bom tempo, né? não é algo passageiro ou apenas uma, uma oportunidade de curto prazo, um modismo que muitas vezes acontece. Né? E muita gente quer, não, eu quero Quero ganhar dinheiro rápido, quero fazer as coisas rápidas e tal. Mas tem muita gente que acaba é, entrando num ciclo de autoconhecimento e reflexões profundas que é, é difícil você enfrentar uma série de sombras e coisas que você vai vendo ali. Então é, é o Ikigai ele te ajuda com o norte, mas é uma profunda jornada de autoconhecimento. Agora, um outro exercício que é bem complementar ao Ikigai, que, que pode trazer ideias bem práticas para você unir com essa reflexão do Ikigai e já sair, de repente, com um coisas aí bem concretas para você pensar numa primeira ideia é o seguinte, é um exercício que tem três etapas. A primeira etapa é você listar 20 coisas que você faz bem. Ah, então você vai pegar um papel em branco agora e vai começar a listar coisas que você faz bem e que você gosta de fazer. Né? E ao listar essas coisas podem ser habilidades, hobbies, eu vou dar algum exemplo, alguns exemplos aqui, você pode botar, eu, eu jogo futebol bem, eu toco violão bem, eu dou conselhos bem, eu sei escutar as pessoas, eu adoro viajar e planejo roteiros roteiro de viagem super bem, eu organizo bem as minhas finanças, eu... e vai, tum, tum, tum, tum, tum, um monte de coisa, seja coisas que você ama fazer e faz bem, ou seja coisas relacionadas a habilidades aí concretas, é, profissionais, tá? Você pode botar tudo. Listou as 20? Vai para a segunda etapa do exercício essa segunda etapa você vai selecionar apenas aquelas que alguém pagaria para você fazer então por exemplo se você botou lá eu jogo bem futebol quantas pessoas no mundo pagariam você para jogar futebol provavelmente poucas ou nenhuma né ainda mais se você não for um ronaldinho da vida então você elimina essa e você só deixa aquelas como por exemplo Pô, tocar violão, você toca super bem, alguém me pagaria para tocar violão? Sim, né? Uhum. Numa festa, num bar, se você toca realmente bem. É... Dar conselhos, alguém me pagaria para dar conselhos? Se forem bons conselhos e gerarem transformação ou insight, sim, por que não? Isso poderia se aproximar de um formato de consultoria, de mentoria, de coaching, né? Então tem vários vários formatos que envolvem aconselhar, orientar tal. Então, esse você deixa, tá? Aí você, dá, das 20 coisas, provavelmente vai ter uma lista agora com metade ou um terço das coisas que você receberia, alguém pagaria pra você fazer. E a terceira etapa do exercício é você agora pegar quais são as 5 dessas... Dessa segunda lista aí, quais são as 5 coisas que você se comprometeria com felicidade, sorriso aberto aí... Em estudar e pesquisar pelos próximos cinco anos tá esse ponto é importante para te dar a visão de longo prazo e uma visão de crescimento de evolução porque você escolhendo uma dessas ideias para ser o seu projeto de vida para ser um projeto onde você cria um negócio a partir dele você vai ter que estudar você vai ter que pesquisar você vai ter que evoluir crescer dentro daquela área. E por isso que se você não escolher algo que você esteja comprometido com um com médio longo prazo, provavelmente vai não vai durar. Não é algo que que vai estar conectado ali com, a, com combustível interno seu mais, mais forte. Então por isso que é importante você passar pelas três etapas, desde o brainstorm inicial para a etapa da viabilidade econômica, porque precisa ser sustentável, e depois aquelas ideias onde você esteja mais comprometido em estudar, pesquisar que são provavelmente mais conectados com as suas áreas de interesse e paixão. Então o Ikigai, como esse exercício, eles são complementares, eles trabalham pontos parecidos, só que esse último ele pode trazer até um pouco mais de imediatismo de resposta, para que você consiga facilmente identificar ideias concretas para iniciar, tá? Então espero que você consiga chegar a esses pontos, bota aí nos comentários se surgiram ideias interessantes. Eu adoro ler e entender aí o que está acontecendo com, com as coisas que eu falo pra você. Se você curtiu essa ideia, manda para uma galera aí pelo WhatsApp, em grupo e tal, para aqueles amigos que você sabe que estão se questionando em relação ao trabalho hoje, em relação ao a que eles fazem, seja na CLT, seja autônomos ou pessoas que, que hoje não gostam do que fazem, manda lá pra eles porque pode gerar uma ideia legal. E se você precisar de ajuda também, dá uma olhada na descrição porque tem vários formatos aí que podem te ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Você já tentou lançamento interno, lançamento de semente, lançamento daquilo, lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer, tem que, tem que, você não tem que fazer nada. Se você tá cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar para um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet, eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe você que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia você vai conseguir lucrar cinco dígitos porque você não precisa muito mais do que isso tá 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês, a gente não vai ficar falando de faturamentos né, com milhares de dígitos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão. Menos de 1% consegue chegar aí, então se você quiser se libertar dessa pressão toda Vem comigo nesse evento aí, porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista. Então, clica aqui embaixo, você não vai se arrepender.